Eu não escuto muito não, eu não escuto ah, rock de e tal. O Brasil é... <risos> tem uma riqueza... <risos> uh -huh. E aí? E aí, Gabriel? Tá falando português aí? Estou tentando falar. Sim, eu... <risos> tá praticando, né? Tá praticando. Tá, a galera que tá nesse okay. quadradinho aqui tem que encontrar as pessoas que cumpram o que está nesse quadrado Você está procurando qual agora, Sebastião Aqui, Tatiana, já comeu algo típico do Brasil? Ah, eu ah, sei, eu sou do Brasil, né? Então, então a ideia é o seguinte, você já comeu algo, algo típico do Brasil? Sim. Ok, sim, então encontrou uma pessoa, coloca aí Tatiana Tatiana é, E, vai, e vai, vai preenchendo o quê? Sim. Preenchendo o formulário, os quadrados aí Ok? gravando que estava aqui, meu deus! Como é que tá aqui? Como é que tá aqui a atividade? Já encontrou? Encontrei. Nós podemos repetir as ah, pessoas. Se você encontrar, se você for a última opção, você repete, ok? aí não? Essa é pra você. Por último, por último, por último. Como é que tá aqui essa galera? tudo bem. E aí? Já preencheram tudo não? Tá quase? <risos> Você É não é Que Ok. Já tem um Beleza, vamos começar, ok? Tá preparado? Tá prime... Faz... Faz um. Faz <risos> um. <risos> Faça um microfone pra ver quem começa. É que é. <risos> Fala aí, galera, belezinha. Queria saber aí se é em todo o país que o pessoal não joga empopar para disputar quem começa alguma coisa, porque a gente fez uma reunião recentemente de português aqui na Colômbia e eu falei impopá, empopar em e o pessoal ficou ah empopar como assim? Não entendo. Porque no Brasil a gente fala impopá para ver quem é que começa alguma coisa, entendeu? Então eu posso eu posso falar eu escolho ímpar, então você é pá a gente tira né? Eu coloco um, você coloca zero, então eu ganhei impa, eu começo, ok? Sendo que a gente fez isso, eu fiz isso no, no jogo que a gente fez no evento, o pessoal ficou sem entender pensando que a gente estava que eu estava falando sobre pedra, papel e tesoura. Será pedra, papel e tesoura, que a gente também joga no Brasil, mas não tanto para disputar quem começa alguma coisa. Eu lembro, no meu tempo de colégio, que a gente sempre fazia impopá, impopá, impopá, ok, pá, beleza. Então, no seu país você também joga impopá para disputar quem começa, ou somente pedra, papel e tesoura? Deixa aí nos comentários, é. beleza? É. É. Ok. Três filmes brasileiros. Ah, ah, é... That not ever Vamos Três jogadores do Brasil. Romário, Ronaldinho, Pelé. em português. Três coisas. Tá certo. Como é que é pra <risos> Ok. As três primeiras coisas que você toca ao se acordar pela manhã. <risos> Ah, por aí! Isso que eu vou fazer com pizza. Vamos lá! Três ingredientes <risos> de uma pizza! É, abacaxi, presunto e que queijo! Yeah. Que pizza é essa? <risos> Cargos! Ok, vamos lá! Carlos. Fácil, fácil! <risos> é é entendível! Ah. Ok, vamos lá! <risos> Despacito! Yo, <risos> Três coisas que você leva à praia. Leva à praia? Praia. Em espanhol? a noite. Três desenhos animados da sua infância. Chaves, Párolo é e. <risos> <risos> Três. Três palavras favoritas em português. É, filho da puta, caralho! Vi... Vi, pra... que? Não, não são várias perguntas se eu mas eu não sei que é. se ela vai perguntar, entendeu? Então. Mais difícil Mais para difícil para não. Não, é mais. Claro, o capital do Brasil. As palavras reduziram a sua personalidade: proativo, dedicado, motivado. <risos> <ultimato. risos> ah, <sim>. O <Pero, risos> ah, é fácil? homem? homem? Ah! Ah! Mas espera aí, não é porque mulher que você vai. Sim, vai. Não é difícil, hein? Não é difícil, hein? Não é difícil, hein? Não é difícil, hein? Tantas palavras que não tem mais. O Brasil está muito desvio. Fala. Quatro segundos. Beleza. Beleza. Vamos fazer nos aviãozinhos aqui para fazer um exercício. Olha esse avião de Natália aqui. Ó. Que avião. <risos> Vou, vou. Ah, Beleza? <risos> se você tem, se você quer preparar um café, ok? Quer preparar um café? Você primeiro pega a água e você faz o quê com a água? Esquenta. Ferma. Esquenta, beleza? Ok, ok. Agora. Se uma pessoa tá sentada aqui, e a outra tá sentada aqui, tá muito perto, muito perto, e você quer espaço, você faz o quê? Você fala o quê, Apasta. Ei. Se Afasta. Se afasta, Se afasta, por favor. Afasta, afasta, afasta aí. Beleza. Outro velho pra vocês. Uh, esse ninguém vai saber. O que é isso aqui? Se eu tô com minha camisa aqui agora, e eu começo a fazer isso aqui. Não. Mas é arrumar. Não, mas arrumar. arrumar. Não. Tá arrumando, mas eu, eu quero. Não. Ah, ninguém sabe. <risos> puxando a camisa. Puxando ah. o curso completo Ah! Paga o curso. Tem que pagar o curso. <risos> não. Puxando a camisa, não. Não, puxando essa aqui. Puxando ali a carteira. Estou dentro, tô Enfiar também, tá também, tá ok? Mas tem uma palavra pra isso. Ai, é, é. Felipe! <risos> começa com o é. quê? Começa com é? E. Olha, vou começar aqui, ok? É. É. É. É. Golir? É. É. É. É. Não. Não? Não. Qualquer verbo começa com é. E. Em... É. Não? É sacar Beleza! Essa sacar Nossa. Não, é saca... Sacar praia! É saca, é saca. É saca. É saca. Assim? como que saca mais não tá. um é saca! Põe no saca avião? Sim! Ok! Vamos okay. okay. Agora vamos certo! Olho fechado! um dois três Que? Que? dia inteiro Que? Que? Que? Que? De graça, grátis, grátis na internet. Ah, grátis. Ah, é bom, é, é bom, é, Mas Em quantas palavras, ok? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E se eu vejo que eu posso ajudar várias pessoas e também me ajudar, por que não? Entendeu? Porque é um estilo de vida que eu levo. Esse é um estilo de vida que eu levo. Eu ajudo as pessoas e isso eu mantenho o meu estilo de vida. Um é, tá, abraço nesse momento assim tão especial eu acabei de voltar para aqui para Colômbia saí viajei durante um ano e oito meses morei aqui na Colômbia já, muitos de vocês já já sabem né como é que... um dos meus primeiros estudantes ali ele sabe tudo do começo e eu decidi voltar para cá porque eu gosto desse país das pessoas e eu quero seguir com esse projeto entendeu e é isso aqui que a gente está fazendo uma paiza uma é uma carenha ou uma falsa, quem sabe, quem sabe. é uma carenha ou uma falsa. Mas aproveitando a pergunta aí que já saiu. Onde aprendiste espanhol? Viajando pela América do Sul, mochila. Sim, é ah, eu isso, ele. Também, também. Ele espanhol. Vou perguntar é Mas a ideia é a seguinte, pessoal. Fazer esses eventos, fazer esses eventos aqui. Se alguém escutar o que eu tô falando. <risos> fazer esses eventos aqui com vocês, porque muitos de vocês aqui não se conheciam, né? Não. Todo mundo se conhecia aqui? Não, Mas todo mundo tem algo em comum aqui. Pessoas que gostam de aprender idiomas, que gostam de socializar, conhecer pessoas. E tá todo mundo aqui junto. Então eu espero que depois vocês possam ter outras oportunidades de sair entre vocês, também um grupo de quatro pessoas, cinco, seis pessoas. A gente vai estar tá fazendo mais eventos do português. Esse é só o primeiro evento que a gente tá fazendo desde que eu voltei aqui pra Colômbia. Uma viagem. É Viagem também, a gente está pensando em fazer umas viagens, primeiro por aqui por perto né e depois. Fala ou não fala? Sim. Uma viagem pro Brasil, ok? Então, um grupo para viajar pro Brasil, em algumas cidades do Brasil, isso com mais tempo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, a gente não acabou ainda, ok? Não é despedida, mas somente que vocês tenham conhecido outras pessoas, a ideia que vocês socializem, okay? interajam entre vocês, porque eu sei que muitas pessoas nunca foram a reuniões em português, e muitos de vocês já tem seus amigos aqui, entendeu? E quando você chega, você tem que socializar com as pessoas, e às vezes no começo é um pouco, ai caramba, eu não falo bem e tal, mas lembre uma coisa, todo mundo que tá aqui está com o de, de, de aprender, todo mundo aqui quer aprender, todo mundo aqui está aberto a conversar. Você não vai se aproximar e... E aí, Carlos, beleza? Não, não quero falar com você. <risos> não vai acontecer. Ele vai conversar com você como todo mundo aqui está conversando. Beleza? Eu misturei um pouco na resposta, mas... <risos>